Primeira verdade, a primeira coisa boa que talvez você não saiba, é que não importa quem você é, você é muito amado. O amor de Deus, ele não é só um amor que fala, não é só da boca pra fora, não é só uma mensagem de texto falando hashtag te amo, é um amor de atitude. Você sempre quis que alguém morresse de amor por você? Jesus morreu. Essa é a questão, quando Deus te ama, ele não só fala que te ama, ele age. Como alguém que te ama. E te ama muito. E não é só esse amor estranho que a gente conhece. Cheio de ciúme, cheio de posse, cheio de medo. É um amor saudável. Não é sentimental ou emocional. É um amor expresso em ação, em atitude. O amor de Deus por mim por você. É um amor que quanto mais você doa, mais o amor. É um amor de pai. Por isso ele nos é chamado de pai. Deus prova para nós o próprio amor dele. Quando ele vai em Cristo e morre na cruz de amor. Ele faz tudo o que Ele faz, Ele revela tudo o que Ele revela, quando você ora, quando você busca, e na Bíblia, para te dizer que te ama, e isso não importa quem você é. A palavra de Deus fala claramente que Deus prova o seu amor por nós. Lá em Romanos 5,8 diz assim, Deus prova o próprio amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, ou seja, o único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me ama, Deus te ama, e isso não importa. sobre Se você é estressado, é legal, vai na igreja, não vai, é gay, é casado, é doente, é saudável. Não importa quem você é, importa quem Deus é. E Deus te ama. Isso é uma verdade, que talvez você não saiba, mas que a Bíblia te conta. Não importa quem você é, você é amado.